E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta hoje com mais um Pô de Teclas, dando continuidade ao assunto de poliacordes, polichordes, policordes, aí você fala do jeito que você quiser, Porque tá bom? Eu, eu e o Lucas Caniel. Salve, galera! Oh, eu até assim não, isso não é alusão a nada, não, galera. Assim que é. Beleza? Não tô apontando ninguém, não. Como é que vocês estão, galera? Tudo na paz? Estudaram lá o outro pod de Teclas? Estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilharmos um pouco do que a gente sabe. E ó, sempre informação de relevância para vocês, os tecladistas do momento. Bom, hoje então a gente vai dar continuidade e vamos. a gente ia falar de acordes menores, né? Sim, eu te cortei da outra, da outra vez, <risos> né? Até, mas hoje eu vou entregar um pouco do que a gente costuma tocar, não somente no New Soul. Já pega o papel e a caneta aí. Já deixa o seu like e já compartilha essa live aí, viu? Vamos lá então, Ida? Vamos lá. Na outra live sobre os polichords o policords, ou como você queira chamar, nós tocamos o acorde 5 sobre 1. Um. Hoje não vai ser diferente, tá? Dó menor, tríade, pé de galinha, meu irmão. Dó, mi bemol, sol. Mão direita, acorde 5, pela não mais. Você pode fazer pela segunda inversão? Sim. Pela primeira inversão? Pode ser. Eu ia propor daqui. Mas vamos começar então para manter o mesmo é, cronograma da outra. Vai pela primeira inversão do Sol menor. Acorde sim. Terça, quinta, fundamental de Sol menor, né? Olha esse acorde. Lembrando que a gente recolhe o dedo aqui, tá? Não é para você fazer isso na sua casa, é mais para você sim. poder ver as teclas aqui, né? Ó. O William tinha falado no outro: pode ter teclas sobre os dedos também. Fica a teu critério, só não faça muita força aí, tá? Tá sentindo dor, troca o dedo. Mas olha esse acorde, William. Olha aí. Ó. Olha esse. Dó menor. É um Dó menor 7 e 9, né? Isso. E também podemos fazer ele na segunda. Ou na posição fundamental. E podemos blocar. Aquela mesma ideia que foi passada. Exato no outro vídeo né pega pode fazer, vamos fazer descendo posição fundamental segunda inversão descendente primeira inversão ok aí ou pode fazer oh, perdão, peguei até uma... uma sétima, perdão força do hábito pode fazer esse exercício aqui, fica bem bacana legal Agora vamos para o acorde 4 do Dó, que é o Fá menor, Fá menor tríade e a gente pega o Dó menor na primeira inversão, terça menor, quinta, fundamental, mesma coisa, ah isso eu já conheço, será que você já conseguiu aplicar isso aqui na... nas 12? É. Porque vai precisar Dó menor de novo Por exemplo é, Vamos pegar, vamos jogar isso aqui Lá menor Para a gente ver como é que funcionaria Pega no caso Mi menor Lá, a quinta de Lá é Mi Então pega o Mi pela primeira inversão é. Com essa música, William Eu Opa. No oceano O Mi menor Joguei o Si menor, né? Sobre menor. <risos> e aliado. Ré menor. Vou colocar o Lá menor. Ao oh, Deus do Meu Amor. Aí aqui é dominante, a gente não vai falar ainda hoje. De novo. Tá aqui. Pegou. Joga o Mi menor aqui em cima. E lembrando que se você não dominar as inversões, fica mais difícil, né? Interessante. Eu não tinha visto ainda por essa ótica, não. Funciona, né, William? Boa. Aí Deixa se eu... o cara somar isso aqui com aquele outro, vai ficar monstro. Vamos lá. Né? Então, vamos explanar mais isso aí. Menor aqui. Só então, um pouquinho um para cá. Então, ah, tá, um, tranquilo aqui. Ah, é legal. Olha o som. Boa. Tô ali O 5 sobre 1, um, mantendo a mesma ré que nós usamos no maior. Que legal. Existem muitos outros. Mas para ficar mais fácil para você associar e estudar. Show, vai lindo. Eu tô aqui aprendendo ainda, eu tô vendo como é que faz. É o 5, então? É exatamente. Então para o ré menor, lá menor. Mas você vê que o dedo já vai fácil, porque você já tem a, a, a memória muscular nesse acorde nas inversões. Eu navegarei no céu espírito, Mi menor, né? Exato. Só coloquei Mi menor pra galera poder, pra gente poder treinar. E ali adorarei. Aí aqui. lá menorzão. Olha o acorde bem pronto, né? Ó, legal, hein? Ao Deus do meu amor. Aí eu vou jogar um. Aí tá pedindo, né? <risos> legal. Tão vendo aí, pessoal? Ó, então ele pegou o Mi menor, tá? Jogou a partir do Sol, tá? Então, ó, você tira o Mi daqui e joga para cá, beleza? Aí, uma oitava aqui. É, eu queria falar aqui que eu insisto muito para o pessoal não trabalhar com as mãos separadas, tá? E esse aqui é um exemplo disso. Para esse poliacorde aqui ele funcionar bem, você tá vendo que as mãos elas estão sempre trabalhando próximas? É lógico que se for. É, blocar, como é que é? Fazer o bloco, né? O bloco, né? O bloco. Vai dar uma separada, lógico. Pra né? fazer uma graça, ah, né? Mas assim, vocês estão vendo que, mesmo assim, a distância não é tão grande, tá? Ah, dá até pra fazer uns fraseados aí, ah. se assim, você trabalhar. Mas vocês estão conseguindo visualizar bem, ó? Então, pro Lá menor, tá? E a sonoridade, bem interessante, né? Tá. Gostei Isso aqui pra mim é novidade <risos> Você já usa, mas talvez desse jeito ainda não tinha usado, né? Muito legal Vê que é importante frisar, William Que Se você pegar isso aqui nos 12 tons Vai ter muito tempo de estudo Mas como nós falamos Sobre os acordes maiores Vamos voltar aqui pra lá menor para ficar mais tranquilo O tá? que, que é importante? Você poder fazer esse tipo de exercício O dedo de acosta vai é para a sétima Quando você tem isso debaixo dos dedos Você vai estar tá tocando Essa música mesmo né? Eu navegarei Vou ter um Ré próprio acorde fazendo uma frase, né? legal, pode ser uma graça, pode treinar assim também, não poderia que você acha, filho? Fazer uma ah, introdução, é isso? um fundo, né? Lá, lá menor, aí, bem menor. Acordes, a soma do próprio acorde Perdão, eu tenho que pegar a sétima uhum. Acorde maior e, e deixa eu te perguntar Tem mais acordes que dá pra colocar na mão direita? Tem Eu prefiro até falar que a gente pode fazer o seguinte William. Peguei esse lá menor Tem muita variedade ó. Uma coisa bacana aqui, a gente pode treinar bastante. Ó. Eu também invertei esse Lá menor. Tá? Fica aí já uma dica. Mas a gente vai falar depois sobre isso. Mas fica já uma dica aí. Peguei o Lá menor aqui. Coloquei o mi menor, ok? Fica aquela dica. Eu posso usar esse acorde 5, posição fundamental, para você poder visualizar melhor. Você pode usar também o próprio acorde 4, passagem, eita, ó, Mi menor, Ré menor, vai dar uma quinta aumentada, passagem, ok? Então, isso é assim, para sujar o quarto grau, é bem sujo, tá? Mas fica um pouco pesado por causa dessa quinta aumentada Vez ou outra Já deixa isso aí entre aços para você O quinto Tá ok? Esse aqui é de extrema importância para você poder treinar também um Isso a gente falando de tonalidade menor, tá? Tá ok? Um acorde que a gente pode usar que vai, Esse vai só muito bacana Você pegar Um dó maior relativo dele Vamos pensar Sim. Você pode pensar no sexto grau, no relativo. Lá menor, dó. O acorde terça dele, pronto. No mi menor, quem vai ser o acorde terça dele? sol. Ó. Então já tem mais um acorde. Então pela terça também dá. Sim. A terça com um acorde maior, né? Exato. Terça. Você pega o acorde da terça. Ah, é um. E tem que ser maior. Ah, então um sol maior. É, menor vai dar quem? Se é acorde de terça, Fá maior, ok? Então olha só, eu estou aqui no Mi menor, Mi menor, já usei até o quarto, dependendo da situação funciona, mas deixa entre aspas, aí. olha que bacana. eu posso lindo lindo É ah. outra aula vamos parar para <risos> botei o quinto eu tô blocando ó o quinto o terceiro Que é o quinto E o terceiro, tá? Vai abrindo aí Mais possibilidades, né? Lembrando que o quarto É só Em situações Tá? William, eu tô falando demais aqui você... Vamos explanar isso aqui, irmão Pra ajudar é, aí eu tô... eu tô vendo aqui Porque eu tava vendo você tocar aqui, né? É... Você usou foi eu, eu coloquei o quarto de passagem hum. Mas vamos, vamos focar então No Terceiro já, Eu já esqueci, gente É o quinto grau É o quinto e o, É o quinto e o terceiro Quinto e então, terceiro Então o quinto é menor, Menor, né? Agora e pensa depois... no, no terceiro grau dele que A gente vai pensar o seguinte Dentro da tríade pega a segunda nota né, Que tá na sua mão É, que era o dó, né? Exatamente Só que olha que bacana Olha isso aqui Já começou pra... a criar um bloco Isso aqui dá para fazer é uma um gracinha bom. aqui, hein? Porque o Dó, que é, ah, já o deixa outro pronto, era... né? O terceiro som maior. Ah, era só maior, né? Isso. Olha, ah, dá pra agora, criar uns né? grovezinhos já, ah, ó. Ah, uns riffzinhos. colocar um o que, que eu tô fazendo aqui tô misturando aqui ó o terceiro tá um quinto né quinto tá vendo aqui ó e... si menor sol então ó fica já uma dica se ela se a pessoa fazer o, o terceiro grau pela segunda inversão, você vai ter aí o quinto grau sempre com essa disposição de é meio é. tom. Tá vendo? Já cria um riff pra você estudar aí, ó. Olha que legal. Já fica já uma dica de movimentação pra você treinar no círculo das quartas, como o William sempre menciona nos é. vídeos. Gostei. dá é dá pra fazer isso aqui ainda. Pega aquele, aquela. <risos> tona, a, a, o primeiro acorde da música do Thales que você havia comentado comigo, William. É uh, que lá tá no tom de... Fá sustenido, né? Fá sustenido, né? né? Vamos transpor. Vamos lá. Vamos pensar. A gente vai pegar, não o sétimo ainda, a gente vai pegar... Era... Ou o quinto ou o terceiro. O terceiro vai ser Lá maior tô pegando aqui. pegando esse negócio ainda, meu filho. Calma ah, aí. maior é... pelo, pelo Mi aqui. Olha <risos> Agora a gente pode pensar... Lembrando que o quinto é o Dó sostenido, Então a gente já tem aquela disposição, né? porque O Dó sostenido menor tá aqui, né? Então vai ser lá, ó. Eu até gosto de fazer. Deixa eu mudar aqui os dedos. Aí, tá difícil esse, hein? Mas, ó, já criou um riff. Tá aí com um acorde bonito debaixo do dedo. Gostei, hein? Já... Sentou nota, ficou bom pra caramba também. Pegou. a terça menor. Dá legal. pra usar tranquilo, né? Oh. E treinar o bloco do mesmo jeito, William. Estender isso pro ciclo das quartas, porque não adianta você pegar uma informação e tocar só em dó. É a ponto de partida. Então, o, o legal é que, que assim, às vezes você vai tirar uma música, também tava falando isso esses dias atrás. É, falei na. na no outro vídeo né a respeito disso você ouve e você vê lá Fá sustenido e aí você toca Fá sustenido aqui e não dá o som já aconteceu demais demais eu, aí eu sei que o baixo é Fá sustenido mas eu fico brigando eu sei que é um Fá sustenido menor mas o meu Fá sustenido menor não tem o mesmo som da música muitas vezes é por conta disso entendeu por quê? Porque às vezes o faço tenido menor que o camarada tá usando na música é aqui. Sim, Entendeu? Né? É um shape dele, né? É um voice. Entendeu? Às dele. vezes é, é aqui. Assim, né? Já aconteceu esses dias eu, eu dei um suporte para um aluno. Ele tava tocando uma música acho que dele Soares. Agora eu não lembro. Era uma versão lá do Porque ele vive. E era um arranjo assim. Era uma parada. Agora eu não sei se eu vou lembrar. Não sei se era aqui. Era um acorde assim. Eu sei que tinha um quartal no meio, entendeu? Acho que era alguma coisa aqui. E aí ele não estava conseguindo achar a sonoridade. Aí quando eu ouvi... Já levou. Era já. uma parada aqui, entendeu? Legal, legal. E aí eu falei para ele, cara, a nota da ponta. Então muitas vezes é, a gente tem que trabalhar o ouvido para pegar a nota. Você pegou a nota da ponta, você sabe que é um, o caso é um Mi tá? Eu tava vendo lá um Mi mas e a nota da ponta? e às vezes essa nota da ponta tem tá uma inversão, né? Então, pode acontecer, entendeu? Então quanto mais acordes você conhece, quanto mais aberturas você conhece, ou voicings né? É, isso vai aumentar o seu vocabulário, tá? E aí às vezes você vai ouvir a nota da ponta aqui, você vai matar na hora entendeu? É tal coisa Está tal inversão, tal abertura na mão direita. Então, essa é uma dica muito importante para você começar a estar tá sempre observando a ponta do acorde. É. Porque um acorde, ele muda totalmente sonoridade pela ponta. Sabe que, às vezes, a gente não se, se preocupa tanto com isso. Por isso que o, não faz uso do estudo das inversões. Fica a dica, passe do que a gente está te passando aqui nos 12 tons. Ah, vai dar trabalho É meu irmão, tem que dar trabalho né Gostei Isso já pode ser aqui. Vai tocar o acorde menor irmão? Já bota esse shape Gostei Vou falar de mais um, pode ser? Sim E já vamos criar aqui um caminho de estudo ó Eu tinha começado com Dó menor, mas eu acho que eu comecei errado Dó menor fica mais difícil para pensar né? Lá menor, de novo nós já falamos sobre o quinto e menor. Falamos de quarto de passagem. Né? Falamos, no caso, eu falei para vocês. Da terça. Da também? terça, no caso, o sol, né? E agora vamos falar do sétimo. Né? No caso é o sol, perdão. É, agora é o sol, né? É, tava brincando. É, falou perdão. da terça, é, era o dó, né? Tô aqui vacilando, tô dormindo. Tô brincando, vamos lá. Então, eu tenho o Mi menor Certo? Eu tenho o Sol E agora eu, te, eu, eu, tenho, eu tenho... o Mi menor Tem o Mi menor, perdão. Me o perdi. Dó Mi menor, tenho o Dó E agora eu tenho o Sol Perdão, estou dormindo Então, agora eu tenho mais um acorde Eu tenho um acorde de sétima né? Pega a sétima Bota Um acorde maior tá? Um Sol Polichord Sobre Lá menor Seria quem? O Ré. É, esse é o que soa mais, né? Mais nisso, assim. o Ré menor. Vai ser quem? Vai ser o Dó. Ó. Ok? Aí você pode, voltando para o menor, até criar um exercício ou um, um, um fraseado aí, se você quiser. Mi menor. Eu fiz, Mi menor, o quinto, o sétimo, o terceiro, o quinto, o sétimo, o terceiro, de novo. Uhum. Mi, quinto, ré, sétimo, dó, terceiro, Mi quinto na segunda inversão, o sétimo na segunda inversão e o terceiro na primeira, segunda inversão. Olha só, a gente vai trabalhando, posso fazer aqui também, por exemplo. Posso começar do Ré? Posso, mas isso é uma forma. Mi Ré Do Mi menor, Ré Do Mi menor, Ré Cubri o Dó aqui, ó. Uhum. É. Então o cara está aqui, por exemplo. Oh. Olha o bloco que a gente cria. Você acabou de mencionar aí Poxa, aquele Lá menor não está suando Você já tem aqui três formas diferentes de tocar o um Lá menor Pelo quinto Pelo sétimo Funciona Você vai ter que treinar aí a sonoridade Pelo terceiro Não deu certo? Pelo quinto na segunda inversão Pelo sétimo Ok? E pelo, pelo terceiro, terceiro. Oh, legal, hein? Alguém vai funcionar no menor Lembrando que é importante você saber quem é. Esse, que Lá menor que é esse? Sétima e nona. Que Lá menor que é esse? 4, 6, 7 ou 11, né? Que lá menor que é esse? 3, 5, 7. Importante você saber quem são as tensões para você poder canetar aí na sua banda, né? para algum arranjo. No Ré no menor faça a mesma coisa. Você vai pegar lá no caso. Si menor Ré Ó Olha só Porque eu peguei o Si e logo o Ré que é o sétimo Quinto coisa fraseado William tô, aqui no caso tô colocando o próprio mi menor né? O sol né Ó. Ó. agora eu posso trabalhar do ré, do sol, do mi menor, o próprio menor, do ré, do sol, do si menor. Olha só. Não sei, não sei improvisar ainda. Quero fazer um fundo. Quero, não quero ficar não ficar tamilho. Pensa no quinto, no sétimo e no terceiro e fica. já. Legal, hein? Dá pra usar, né, William? Pô. Deixa eu testar Pô. esse negócio aí. Eita. <risos> vamos lá? bem um pouquinho mais para cá. Vamos ver. Bom, vamos pegar então Mi menor. Tá falando rápido, não, William? Não, é muita tá emoção. Tranquilo. Vou mostrar para vocês, é muita Ó, coisa. Quinto. Beleza. Uhum. Sétimo. K na segunda inversão. E terceira. Isso. Na posição fundamental. Então, gente, ó. Vamos fazer em Lá menor aqui. Tá? Quinto de Lá menor é? Mi. mi. Menor. Então vai ser Mi menor, tá? E Vou pegar aqui É muita coisa na cabeça, né, muita irmão? coisa. Mi menor na Vou posição. Vou pegar na fundamental. fundamental Beleza? Então. A gente tem aqui a quinta de Lá menor. Vai fazer um acorde menor. Beleza? Sétima de Lá menor, você Sol. vai fazer um acorde maior. Beleza? Terceira, tá? De Lá menor, um acorde maior. Então a regra ficou: menor sobre o quinto, beleza? Maior sobre a sétima. Maior sobre a terça, tá? E aí depois você vai ter que inverter, né? pra ficar certinho. Aqui era... Você não falou do Ré. É. Vamos lá. Terceira. Beleza? O sétimo, já tá debaixo do dedo ali, É, né? terceira. Deixa eu me... Ah, não. Aqui é a... é a terceira. O sétimo. E depois a gente tem a quinta. É isso, né? Exato. Então, ó. Mi menor. Beleza? Na mão direita, tudo sobre Lá menor, tá? Mi menor, Sol maior e Dó maior, tá? Então, só que você vai ter um monte de possibilidade aqui, né? Lógico, né? É, acordes, né? bastante coisa tá eu gosto muito desse acorde que eu sou suspeito esse é bonito tá mas ó você vai ter esse e vai ter esse aqui ó tá tudo encadeando aqui lógico né vamos pro Ré menor tá já vai com Dózão lá pro, ó. pronto sétima terceiro aí tem um agora que é o, o quinto que é o Lá menor quinto né que é o Lá menor tá vendo então lá ó vamos lá Vou usar o terceiro primeiro, Fá, beleza? O quinto é Lá menor. E o sétimo, a sétima, é o Dó. Tá? Isso então é ficou tranquilo aqui. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. É, eu acho que eu a dominante... Galera... Eu prefiro a dominante, Dá Pra galera anotar é... isso aí. A dominante vai ficar pra próxima, tá? É. <risos> tá? Então aqui, ó, só recapitulando... Última vez, tá? Vou pegar sobre o Lá menor. me devagarzinho De pra, nova, galera podia pra finalizar, aí. tá? Então, ó, fez o Lá menor. Primeira coisa, você vai jogar um acorde so menor sobre a quinta. Beleza? Anotou? Vai inverter ele para poder fechar aqui. Já era, tá? Depois, sobre a terça, o maior. Tá? Vai inverter para fechar aqui. Beleza? E... Depois, por último, sobre a sétima, um maior. Mas ah, já não preciso inverter, tá? É, eu tô olhando aqui para a tela do computador, gente, vocês não vão acreditar. <risos> o armazenamento do meu computador lotou, vou ter que encerrar. Sem medo, sem medo. Olha só, terrível, né? Bom, é, então o que, que vai acontecer? A gente ia falar sobre acordes dominantes, não, não vai nossa, dar não. porque lotou meu HD. Então fica pro próximo, tá? Os acordes dominantes. Mas tem e tem muita dica de estudo boa aqui. Se você estudar esses dois materiais que nós postamos, já vai ter aí uma boa sonoridade aí nas teclas aí, beleza? Bom, para finalizar então, queria agradecer vocês. É... Links do canal do Lucas Caniere na descrição. Link do meu curso, do curso dele aí na descrição. Tamo junto. Valeu, galera. Venha ser o Solder. Deus abençoe vocês. Bons estudos. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.